tem um RS3 e claro não está original não é? É outra coisa. Estes carros são muito rápidos. Olá! não, é? É. Olá, não é isso aqui, é que é isto. Não ao tá? não, não. Um grande abraço um para o e um obrigado por tudo. Em termos de eletrónica, tinha-se perguntado antes, tipo, é um bocado mais caro, se bem que eu não sei assim o preço, mas sei por exemplo os papéis que o santo eu tenho, todos homologados com um é, com papel que chama se chama sufacto, que levam mesmo o carro para fazer testes, tipo, isso é fica para aí, não sei, para aí 5, 10 mil, oh. euros? Sim. Oh.